Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Helena Salles. Sou flautista doce, bacharel em composição musical, vencedora do concurso para flauta doce solo no The Warfidale Music Festival na Inglaterra. Sou desenvolvedora full stack, certificada pela Digital House em São Paulo. Sou especialista em docência superior pela FABAR. Já lecionei em, no ensino superior, na Faculdade de Música do Espírito Santo, já dei aula de falta do na Escola de Música de Brasília, também tenho muita experiência, quase 20 anos no ensino básico fundamental, é, na rede pública, na rede privada, já dei aula também para o ensino básico na Inglaterra e comecei a dar aula aqui no YouTube por conta do DF Oficinas de Música Online, um projeto patrocinado pelo FAC e resolvi dar continuidade. Acontece que ah, ah, começou a ficar muito ah, grande, né? embora nem tão grande assim, né? e eu decidi que seria melhor eu montar o meu próprio canal né, para postar os vídeos lá né para separar um pouco do conteúdo aqui da Master Música do conteúdo de, de flauta doce senão vai ficar bagunçado os inscritos na Master Música por conta das aulas de flauta doce né, vão, é, aqueles que ativaram o sininho vão ficar recebendo notificação de outros conteúdos né que talvez vocês nem tenham tanto interesse assim né? então eu resolvi a fazer meu próprio canal ainda não tem inscrito não tem vídeo lá mas eu venho aqui convidar vocês para irem é, lá no meu outro canal onde eu vou poder dar mais assistência né a, o identificador o identificador dele é a Lélia Sales com dois L tá então o que, que eu vou fazer lá? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, vou postar também o Mokemire para Soprano. Mas por que, Lélia, o Aqui a gente já tem esse conteúdo. né porque eu vou ah, direcionar é, melhor? Né? Vou fazer melhor esse, esse, esse conteúdo. Eu fui ah, postando vídeos aqui sem muito prestar atenção né? na dimensão que isso podia ter. E também, ah, para resolver, ah, para responder a muitos questionamentos que vocês têm em relação à técnica que eu ensino com o Mokemai. A primeira delas é com relação à articulação, né, que eu uso o R em vez do D. A questão é do ligado, né, de fazer alguns exercícios ah, de forma ligada. Né? e também questão da articulação, fraseado, que tudo isso a gente vai ver. Né? E eu sei também que o interesse maior da, de vocês é com relação à falta dos contratos. Né? Então, eu respondo a seguinte pergunta de vocês, né? que alguns veem poxa, mas por que Soprano e não a Contrato? Primeiro, porque a Soprano, ela começa a, a trabalhar, quando a gente começa a tocar flauta, né, a gente trabalha alguns aspectos, sonoridade, articulação, dedilhado, articulação dos dedos, tudo na soprano. Quando a gente passa para contralto, a gente já estudou mais ou menos entre seis meses e um ano de soprano. Para quando passar para contralto, a gente tem outros aspectos para trabalhar né principalmente porque o repertório ah, para flauta doce para contralto é muito extenso então quando eu chegar na contralto eu já vou querer ah, não falar de muitos aspectos técnicos que correspondem mais ao nível básico 1 básico 2 que a gente vê mais na soprano tá e, e, e a Contralto, talvez, assim, básico 2, dependendo do lugar onde você estuda, já vai para o intermediário, tá? Onde muitas questões a gente não vai abordar nas videoaulas, né? Então, mesmo que você estude a Contralto, você tenha interesse maior na falta dos contratos o conteúdo que eu vou postar para Soprano vai servir para Contralto também, Tá? Então, por exemplo, se você tem alguma dúvida na sonoridade, na articulação, como emitir as notas graves, né? A flauta contralto é bem maior, né? Então vocês vão, vão poder usar um pouquinho da, da, da técnica que eu vou ensinar na flauta soprano, né? Por quê? Porque a técnica da flauta doce é uma só, tanto para música popular, quanto para a flauta doce, quanto para contralto, né? Tem algumas especificidades na leitura com relação a foto abaixo, com relação a foto contralto, né? Tem ah, algumas ah, alguns detalhes, né? Mas no geral, no, na, assim, na grande maioria mesmo, é uma coisa só, tá? Então, é, vocês assistindo as aulas para a foto do soprano não vai prejudicar é, o vocês tocarem na, na flauta contra autotécnica do polegar, né? Tudo isso é a mesma coisa para ambas as flautas, tá? Então eu venho aqui é, convidar vocês a irem para o meu outro canal porque já já eu vou apagar os vídeos da Master Música e colocar vídeos novos na, no meu canal do, do YouTube, tá bom? Agradeço demais que vocês tenham me acompanhado aqui, muitos de vocês é, interagiram comigo, eu tenho muito interesse na interação, né? porque eu acho que o ensino de música ele, ele, e aprendizagem também acontece com a interação, música a gente não faz sozinho, então vocês estudarem sozinhos, sem se comunicar, é, Correm o risco de ter dor nas mãos De estudar errado De estudar muito tempo Sem, sem necessidade né? Vou ensinar vocês a otimizar o tempo de estudo de vocês né? Então, é, tudo isso eu vou tratar melhor lá no meu canal né? Fora que eu vou tocar mais Vou postar coisas de composição Também vou postar algumas questões na área de startups, pouco, mas mais vou voltar para o ensino tá? de, de, de música, coisas que vocês podem é, tocar em tempo real, sem latência recursos para vocês aprenderem, vou postar aqui tanto na Master Música, quanto lá mas lá vai ser o foco mesmo na, na, na performance e na composição musical também, né que eu adoro tá? Então, eu queria agradecer novamente uh, que vocês se inscreveram aqui Peço novamente que vocês se inscrevam lá A motivação que vocês ah, me trazem né, é, Talvez vocês não, não saibam disso, não tenham essa, essa, essa consciência Mas se vocês estão motivados a aprender Flauta Doce Eu também estou muito motivada a ensinar né, Por isso também montei o meu site é Flauta para poder ensinar e trabalho atualmente de forma independente de instituição, o que eu gosto muito, porque daí eu posso me dedicar a um conteúdo que eu acredito que é a, eficaz. né? Então, é, obrigada e espero vocês em breve. Por favor, compartilhe. Tá? com quem vocês acham que possam se interessar pelo conteúdo tá tem muitos alunos que são professores também então eu vou fazer também um conteúdo que possa uh, servir como material de apoio para aulas né uh, de vocês que queiram ou começar da aula que vão começar da aula que já dão a aula né a gente pode compartilhar material no caso de, é, de você ser professor de música não precisa ser professor de flauta mas eu posso é, colaborar também com isso, tá bom? Então, agradeço e até breve.